fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalha em Casa Ganhando E aí, tudo bem com vocês? É... Hoje eu estou fazendo este vídeo é... que eu quero te dar uma dica, dicas né, sobre é... como você pode fazer canais no YouTube é... ou se você preferir, blogs ou ainda páginas de nicho específico, tá bom? Fica comigo até o final que pode ser bastante interessante, tá bom? E, mas antes, eu quero te pedir que se você ainda não é inscrito, você possa se inscrever, compartilhar com os seus amigos Pois o conteúdo pode e será interessante para eles também E lógico, como você já vai gostar desse vídeo, então deixa o seu like, tá bom? Lembrando também que se você quiser conhecer um curso muito legal aí para você aprender a, a ranquear vídeos no YouTube, fazer canais de nicho, canais específicos e ainda ranquear eles nas melhores posições, então eu quero te dar a dica do curso ranqueamento de vídeos, o pulo do gato do Erivelto, que é um curso excelente, tá? E que tem feito muito, muito, muito bem as pessoas que o adquiriram, tá? É o primeiro link aqui abaixo na descrição, tá bom? então vamos lá olha é o seguinte é, nessa nesses tempos agora em que as pessoas procuram é, as pessoas estão procurando é, meios de trabalhar online tá mas existe é, alguns impedimentos por exemplo empresas que precisam de presença física por exemplo não podem é, não tem como a pessoa trabalhar no online ou no home office, né? Se, por exemplo, ele precisa é, sair e entregar alguma coisa, tá? Então, é, serviços ou empresas que necessitam é, de presença física, não tem como, tá? Porém, para administrar alguns tipos de negócios ou até mesmo a, a venda de produtos, Aí sim, é possível você utilizar tanto as redes sociais, como blogs, sites e é, até mesmo o YouTube Eu vou me concentrar aqui no YouTube, porque é uma ferramenta muito boa Que, pelo menos a mim, ajudou bastante, tá? E é algo que realmente funciona e que vale a pena, tá? Então, é, você pode fazer canais específicos, tá bom? Como assim? se você é, gosta de games, por exemplo, tá? Então você pode fazer um canal voltado ao público de games, certo? E fazer com que este canal cresça e você possa possa lá na frente colocar produtos ou serviços é, indicados a esse público gamer. Por exemplo, é, se você gosta de histórias em quadrinhos né é um exemplo histórias em quadrinhos você pode achar um público que queira fazer desenhos daquelas histórias em quadrinhos então você é possível fazer é, um canal voltado para histórias em quadrinhos se você curte é, filmes e séries é, e já no youtube você já deve ter percebido que existem milhares de canais alguns canais muito bons, é, que dão dicas é, e falam sobre filmes, né, séries, e, e, e essas pessoas é, falam, comentam e criticam é, aqueles filmes e séries. E se você for uma pessoa que gosta é, de trabalhar com esse tipo de público, você também pode colocar produtos e serviços voltados a esse público. Tá? E no caso específico de, cine, de filmes, né? você pode, por exemplo, trabalhar somente com lançamentos futuros E colocar, por exemplo, fazer uma parceria com o Cinemark, por exemplo E colocar é, o link na descrição para que as pessoas comprem os ingressos E aí você pode, fazendo uma parceria com eles, é, por que não fazer é, a sua... Você ganhar uma comissão por isso Sim, é possível, dá para fazer Então existem milhões de possibilidades que você pode fazer Principalmente dentro do YouTube tá? Gerando vídeos e conteúdos específicos Eu estou falando aqui é, de nichos é, mais abrangentes Mas existem nichos ma menos abrangentes, por exemplo Como criação é, de orquídeas, por exemplo Isso é um nicho muito específico e que tem o seu público porque eu já pesquisei e, são, e é muito interessante esse tipo de nicho pois ele é pouco explorado e você pode também é, fazer produtos ou indicar produtos ou serviços para pessoas que, que curtem esse tipo de, é, de atividade, criação de orquídeas então é, dá para você fazer muita coisa no YouTube mas não só no YouTube, tá? você pode criar um site voltado para esse público, você pode fazer um blog voltado para esse público, e você pode fazer é, milhares, milhares de posts, até mesmo dentro do Facebook, ou ainda utilizando o Instagram com um nicho específico. Mas é, a dica que eu posso te dar é o seguinte, escolha apenas um nicho, tá? trabalhe nesse nicho, um nicho que você tenha, é, efetivamente, é, goste desse, desse tipo de nicho, né desse tipo de assunto Por exemplo, criação de orquídeas É um nicho muito específico, mas se você for um especialista nisso Você pode crescer muito o seu conteúdo tá Fazendo um conteúdo bem legal no Youtube, no blog, no, no Facebook e no Instagram tá? Vou te dar também uma dica extra aqui Tipo um bônus, que dentro você talvez, para fazer um blog em WordPress, por exemplo, você vai precisar comprar um domínio e uma hospedagem. Mas, de repente, você pode fazer uma fanpage é, dentro do Facebook sem gastar absolutamente nada e colocar os seus posts lá dentro, tá? E o Facebook, automaticamente, ele, de certa forma, ele vai, ele vai indicar os seus posts para as pessoas e automaticamente você vai crescer, né? Embora que tempo seja muito pode ser que demore algum tempo, mas você vai estar tá lá com o seu conteúdo lá dentro. Isso pode ser bastante interessante e você pode usar o Instagram para colocar mais pessoas dentro do seu post, certo? Você pode utilizar também o Blogger, né, para que você possa crescer o seu conteúdo. Então, veja que para trabalhar online, você precisa de ter determinadas ferramentas essas ferramentas você tem ela paga ou gratuita, mas é, de toda forma você pode criar um conteúdo bem legal aí e crescer em cima disso, tá? É muito importante sempre aquilo, trabalhe apenas um nicho no começo e assim que crescer e der certo, você pula para outro nicho. Não queira fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, porque você não vai conseguir experiência própria, tá bom? Espero aí que tenha sido esclarecedor esse, esse vídeo, tá? Espero que você tenha gostado aí, tá? E se você gostou, dá seu like, inscreva-se e compartilhe, beleza? E muito obrigado aí. E lembrando, ranqueamento de vídeos, o pulo do gato, do perivelto. Com esse curso você vai aprender a fazer muita coisa, não só ranquear vídeos, tá? É o primeiro link na descrição aí. Valeu, um grande abraço e até mais.